Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Não ...tá ligando pra vacina. Cara, a Coronavac é a vacina. Vamos lá, Coronavac, o pessoal fala que é a vacina do Dória. Ah. Quando foi aprovado pela Anvisa, em menos de 24 horas, já estava em todos os estados brasileiros. Sabe por quê? Porque o Ministério da Saúde tinha um planejamento de distribuição da vacina que ninguém falava. Porque os caras não ficam a toda hora, todo dia, igual o Dória, dando entrevistas diárias falando de Covid? Porque eles têm mais o que fazer, têm mais o que trabalhar. A Força Aérea Brasileira levou pra todos oh, pois, os estados. foi a Hã? Põe um cara pra falar. Põe um cara pra mostrar esse trabalho. Mas por quê? Por que a gente porque vai gastar dinheiro Tem que mostrar, trabalho. Tem que mostrar trabalho. Não, tem que vacinar as pessoas. Tem. Mas, não mano, tem que ficar mostrando, aplumando. Olha eu como eu sou bom. Olha aqui. Mas vacinando o argumento... aqui o negro. Isso dá repugnância nas pessoas. Não, porque não, não, ele mesmo. é um sujeito que só se preocupa com marketing. Ele tá se lixando pra população. Ele não... Fala pra ele apresentar como é que foi feita essa negociação aí com o coronavírus. Que, ma... que o Dória está preocupado com marketing, eu concordo. Ah, então, mas eu também a acho gente que o Bolsonaro não... também. Por que, que eu vou ter que me rebaixar ao Dória pra ficar provando? Olha aqui, ó estamos vacinando, Olha.